Jorge Sampaoli já tem contrato ressentido com o Atlético. O galo não aceitou os pedidos feitos pelo treinador. Sampaoli deve ir para o Olympique de Marsella. Segundo informações de fonte altamente confiável, o Atlético já tem um pré-contrato assinado com Marcelo Gallardo do River Plate. O treinador e sua comissão técnica virar por um valor bem abaixo do pedido por Sampaoli. Além de trazer dois reforços do elenco do River, o centroavante Santos Borré e o meia Nacho Fernandes.